E aí, beleza? Esse aqui é com mais um orçamento aqui, ó, mais um vídeo de orçamento, galera. Mais um Citizen Eco Drive pra gente aqui, ó. chega muito Citizen Eco Drive pra gente. Aqui, é isso aqui, ó. maquinário U200, mais um U200. E aí nós vamos olhar aqui, Será o que, que tem esse relógio. Segundo o cliente, tá sinal que recarregou, mas rapidamente fica descarregado. O que, que é esse tipo de defeito? Um Citizen que não recarrega. Pode ser. Fica aí, você vai curtir. O orçamento com a gente funciona o seguinte: o cliente entra em contato pelo WhatsApp, recebe umas mensagens onde tem um link para ele fazer um formulário, porque tem muita gente pedindo orçamento, então a gente automatizou isso o máximo que a gente consegue. E aí ele faz algumas perguntas, o formulário faz algumas perguntas para o cliente. É como se fosse. O relógioeiro fazendo a pergunta para o cliente pessoalmente, porém online, ele faz as perguntas e o cliente responde, e essa resposta aqui é uma das perguntas que a gente faz e o cliente responde aquilo ali automaticamente vai marcando né, então baseado nas respostas dele já tem a ideia do que pode ser, pode ser ou o sistema de, de carga não está funcionando ou apenas o capacitor não está carregando, isso eu vou testar agora para ver se o sistema de carga está bom, se tiver bom o sistema de carga chegando em energia suficiente, normal, quer dizer que o capacitor está ruim, pode trocar o capacitor para resolver. Se o sistema de carga não tiver chegando energia, aí pode ser outro problema que infelizmente muitos relógios Citizen não estão tá encontrando peça para repor né, já até aconteceu casos aqui de devolver, mas em muitos casos é só o capacitor, vamos abrir para ver. Esse relógio aqui, esse modelo é um pouquinho chatinho para abrir viu galera, muita atenção, ele tem uma cava de abrir aqui ó, bem escondida para abrir com eficiência, o certo é tirar a pulseira fora, então eu vou desmontar aqui e tirar a pulseira fora a gente abrir de forma mais segura tira aqui ó e aí você tem acesso aqui a essa capa tá vendo? pego bem por baixo aqui com muita cautela para poder soltar nesse caso aqui eu tento primeiro com essa espátula de nylon bem fininha aqui, ela é bem dura, bem rígida eu dou uma rebatidinha aqui ó porque é nylon a chance, não é a chance de danificar aqui então se caso não der aí eu venho com uma chave muito fininha, com muita cautela. Coloca um adesivo aqui para proteger, para poder abrir e não marcar essa tampa aqui. Já abriu, tá vendo? Agora eu termino de abrir aqui. Olha aí, ó, tampa aberta, sem nenhuma marca, tá vendo? Como é nylon isso aqui, não vai marcar o aço, né? Olha, ó, mesmo assim, com cautela, né? Rebate com cautela, senão você amassa esse nylon interno aqui. Mas aí tá aí, ó, sem nenhuma marca na tampa. Né? Nenhuma marca na tampa aí, como você pode ver. Nenhuma marca na caixa também, ó. que foi rebatido, ó. Agora para testar, o que eu faço? Positivo, toda essa placa aqui é positiva e aí eu encontro no circuito aqui onde é o negativo, costuma estar tá escrito, ó, esse aqui tem escrito, você vai procurando até encontrar, esse aqui está escrito aqui, o negativo está aqui, ó. pode ver aqui, ó. olha ele aqui ó. Tá, tá falando que o negativo é aqui, ó. Essa, esse contato aqui é negativo então eu vou pôr a, a ponta de prova na patina positiva e nessa aqui para saber se o capacitor, como é que está a carga do capacitor, antes mesmo de tirar ele aqui, Antes de tirar ele aqui eu já já testo para saber a voltagem. Esse capacitor aqui tem que confirmar que eu acho que ele é de 2.3 volts. Então eu testo o capacitor, depois eu tiro ele aqui e testo o sistema de de solar dele aqui também do mesmo sistema positivo, negativo. Aí só que para testar o solar eu posso usar o negativo aqui de dentro, né? Então vou mostrar para vocês agora aqui. Positivo do, do multímetro aqui. Qualquer ponta aqui dessa. E o negativo do multímetro aqui. Aí nós vamos mostrar aí. A gente vai ver esse resultado. Aqui a escala já está na 20 volts. A escala do multímetro aqui, 20 volts descer. A gente vê aqui ó, como que vai dar. 1.1 volts, né, tá bem fraquinho, tá? aí só caindo, então, o capacitor a gente sabe que tá fraco aqui, mesmo se ele for um capacitor de menos voltagem, a gente dá 1.3 pra cima, né, vou abrir aqui e confirmar qual que é. Esse aqui é o CTL é o 920F, isso aqui é o. É de 2.3 volts. É o de 2.3 volts esse aqui, ó. Vou testar ele fora agora, para ver? Olha aqui, tá realmente baixa a voltagem, ó. Menos de 1 volts. Então realmente vai dar sinal de carga mesmo, fraca mesmo. Para saber se o relógio está carregando, tem duas formas. Você colocar ele na luz é, natural, lá no sol, e pegar um multímetro e, e colocar ele aqui. Ou colocar ele exposto a, um, a uma lâmpada assim, ó. Então para facilitar, como eu recebo muitos relógios da drive o que que eu fiz? Eu fiz um sisteminha aqui de luz, aqui ó, Esse, eu fiz um sisteminha de luz aqui com uma, uma lâmpada de 12 watts LED, bem potente, que eu coloco o relógio aqui e faço a medida, eu coloco mais perto aqui, uma caixinha de madeira, eu fiz aqui para poder fazer. E nisso eu já fiz vários testes desse sistema, coloquei ali a mesma energia quando o relógio está bom, a mesma energia que chega aqui expondo direto a luz solar, no caso ali que é uma lâmpada forte, concentrada a iluminação aqui, que tem um vidro aqui, ó, onde eu ponho o relógio virado para baixo, um vidro aqui. Aí essa, essa mesma energia que é fornecida lá na, no natural, na luz, é fornecida ali. Para não ter que ficar indo lá na luz toda hora, porque uma luz mais fraca uma distância assim mais longe e tal não chega a potência total como ali uma luz mais forte e, e colado no relógio praticamente ele chega a mesma potência de colocar lá no, no sol lá aqui você vai ver ó muito um tinto aqui deixa para vocês verem aqui ó vou testar ele a gente vai ver como que vai qual a voltagem que vai dar vocês 3,7V. tá vendo? 3,7, aí vai variando um pouquinho. tá vendo? 2,9, 2,8. Aí ele vai lá em 3,7 de novo. Então ele está variando de 2,5. Por aí a, a 3,7. Então dessa forma a gente concluiu que o sistema de carregamento desse relógio está funcionando normal. Então a gente tem que ver, concluiu dessa forma, que é o capacitor que não está recebendo energia, não está armazenando energia, e aí precisa trocar o capacitor. Esse relógio, quando os capacitores são de 2.3 volts, que é esse caso aqui, ele precisa de ter fornecimento de energia de 2.5 para cima. No máximo de luz, ele chega a 3.5, 3.7, como você viu no teste ali. Então se você testar aqui no relógio, e estiver dando menos do que isso, menos que 2,5, 1,8, 1,7. Se estiver dando menos, principalmente se estiver exposto na luz, igual eu coloquei, aí você já indica, já indica que esse relógio não estaria bom. Tá? Como ele está dando acima de 2,5 e até 3,7 volts, significa que está com o sistema de carga funcionando perfeito. E aí, está curtindo o vídeo? Aprendeu pelo menos uma coisa? Está gostando do vídeo? Coloca o joinha, tá? Não esquece não. Coloca o seu comentário aqui também. O que, que você achou desse teste aqui, desse orçamento? Então a gente conclui aqui que esse relógio é só trocar o capacitor dele aqui, que vai funcionar perfeitamente. Porque tem energia suficiente, está jogando potência de energia suficiente para o capacitor, colocando um capacitor novo e vai se manter carregado. E aí vai funcionar perfeitamente. Beleza? Até o próximo vídeo.